Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu falo com vocês sobre o projeto Daddy Baby Doge. Pra quem não sabe, a tradução aí seria papai da Baby Doge, e não é coincidência não, basicamente eles pretendem ser os maiores recompensadores de Baby Doge do mundo, tá bom? E cara, muitos de vocês já devem conhecer esse projeto, mas eu resolvi trazer um vídeo aqui falando desse projeto pra vocês, porque ele está com muitas novidades, está cada vez melhor, muita coisa nova chegando, então cara, eu acredito num boom nesse projeto, muita valorização. E galera, esse projeto vocês vão ver que é bem bacana, porque... Porque além de estar tá envolvendo um token, ele envolve também NFT Artes, né? E também um jogo NFT, que você pode ganhar recompensas jogando. Então, cara, tem diversas maneiras para você ganhar nesse projeto. É um projeto muito grande, tem stake também. Então, muita coisa, se prepara que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Bom, então aqui a gente tá no site do projeto Daddy Baby Doge, recompensas em Baby Doge. E basicamente aqui tem White Paper em português, você pode dar uma olhada mais a fundo. Tem aqui Audit, né? Auditado Tech aqui. E basicamente você também pode estar tá comprando na evox Swap ou na Pancake Swap. Lembre de sempre pegar o contrato oficial do site para não cair em scan. E, por exemplo, vamos clicar aqui na Pancake. Vou colocar o contrato aqui, ó. Tá aqui, DB Doge. Vou dar importar aqui, ó. Posso confirmar aqui, importar. Basicamente tá aqui, mano. E, basicamente, um DB Doge tá 0.0005 centavos de dólar. Cara, tá muito barato. Então, eu acho um token muito bacana porque é muito barato, tá? Se você tem pouca grana, você pode estar tá investindo em Dare Baby Doge. Eu gosto de projetos assim porque são muito baratos, são acessíveis e tem muito potencial de você. Valorização, pode valorizar muitas e muitas milhares de vezes. E basicamente aqui em cima a gente pode ver, a gente vai estar sendo direcionado aqui para Pocoin. Basicamente, vocês podem ver o supply aqui de 1 bilhão e o Market Cap de 430 mil dólares, mais ou menos. E cara, basicamente aqui a Darry Baby Dodge ela teve aí no seu lançamento uma valorização de 15.970%. Cara, é muita coisa. E vocês podem ver que é normal, sobe e desce aqui, mas mesmo assim, quem pegou no início, ainda mesmo com quedas, tem uma valorização de 10x, né? 10 vezes. Ou seja, cara pra ganhar muito e tá num ponto mais de baixa que pode ser que agora com o um novo boom novidades que eu tô trazendo aqui nesse vídeo pode ser que volte a subir né e aí você pode ter uma grande valorização novamente desse projeto e só pra iniciar algumas coisas pra vocês terem noção que eu achei muito legal desse projeto que realmente eu acredito que isso agrega muito por exemplo eles realizaram uma campanha solidária pra Ucrânia tá então doaram alimentos para a Ucrânia olha só que legal então é um projeto que realmente tem causas sociais por trás eu acho isso muito importante é o básico aí qualquer projeto hoje em dia tem que ter isso e esse projeto fez. Outra novidade muito importante, que eu acredito que vai fazer o projeto valorizar muito nesse mês, nesse mês vai ter stake tá, de DB Doge, então stake, cara você coloca ali seus tokens travados e ganha recompensa, isso eu acredito que vai causar automaticamente uma valorização também, já estão desenvolvendo o site né, de suporte para o jogo, né, então o jogo deles aí, é, basicamente DB Doge, o jogo, certo? Então, tendo um jogo aí, acredito também num grande potencial de valorização do projeto. Outro ponto bem legal, eles baixaram as taxas de compra para 3%, cara, baixando a taxa de compra, mais gente vai querer comprar e automaticamente também pode ter uma valorização. E outro ponto muito legal também eles começaram a fazer ama no YouTube em lives, tá bom? Então inclusive galera consegui entrar em contato aí com o pessoal do Daddy Baby Doge e eles vão fazer uma ama aqui no nosso canal também, então se preparem se inscreva, ative o sininho que vai ter uma live aqui falando do projeto aqui no canal outra coisa que fez eu enxergar aí novidades e potencial de valorização do projeto é que eles melhoraram a qualidade de vídeo, qualidade de marketing, então eles estão empenhados aí a fazer o projeto melhorar, entendeu? Eu eu estava analisando isso nas redes sociais deles. Eles também lançaram o Discord, né? Não tinha antes. Então, o Discord é recente aí. O Discord faz a comunidade se unir, conversar, trocar ideia e tal. Isso é muito bom também para o projeto crescer. E bom, basicamente, cara, aqui no site, vamos dar uma olhadinha. Aqui fala um pouquinho sobre essa questão, tá bom? Então, basicamente, eles têm recompensas. Distribuição de Baby Dogecoin, tá? Então, eles falam que são os principais aqui em recompensa de Baby Dogecoin do mundo, tá? Então, assim, cara, eu acho muito top isso. Porque, na minha opinião, assim, quem não tem Baby Dogecoin em carteira, Shiba Inu, Doge, Coin, cara, é louco, né, porque pra mim Isso aqui são os melhores criptos que tem Tá, e basicamente eles aqui da Dead Baby Dodge, dando recompensas em Baby Dodge Cara, é sensacional na minha opinião, agrega Muito na minha carteira, entendeu, e aqui eles falam Algumas coisas importantes que a gente já citou, tá Então, por exemplo, o staking que vai começar Esse mês aí, tá, staking de DB Dodge Pra você tá ganhando recompensas aí O jogo, né, basicamente vai ser um jogo 2D, NFT, online Play to earn, ou seja, basicamente um jogo NFT 2D, que você joga pra ganhar dinheiro Além da coleção NFT também, que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, marketplace aí das NFTs, então muita coisa bacana. Aqui é um pouquinho das NFTs para vocês verem, basicamente são cartas com movimento 3D e tem música também, tá bom? Então, como vocês podem ver, são cards aí em 3D com música, tá? Então, cara, é muito da hora. Tem aqui o Dead Rich, por exemplo. Tem também, por exemplo, aqui o Love Moments. Olha só que legal, mano. Então, tem raridades ali das cartas. Eu achei muito legal esses NFTs. Eu gosto de NFTs que tem diferencial, né? Então, além de ser 3D, ficar mexendo, tem uma música. Isso agrega valor aos NFTs. Olha só isso aqui também, Spa Moments, mano. Aí, aí tem aqui o Daddy Baby Dodge, basicamente no spa, tranquilão, relaxando. Basicamente, os NFTs estão disponíveis tanto na rede da BSC quanto na rede Polygon, tá bom? E pra você tá adquirindo tem aqui, por exemplo, na NF Trade, tá bom? Que basicamente é da rede BSC e também na OpenSea aqui, através da rede Polygon, né? Então achei muito bacana, são duas redes baratas, boas, então eu com certeza vou estar tá adquirindo NFT, que eu acredito sim que tem chance de valorizar. E eles já fizeram até um site, eu vou deixar todos os links que eu tô falando aqui pra vocês na descrição, e nesse site é um suporte aí pra você com os NFTs, então tá falando aqui que você pode comprar na NF Trade, na OpenSea, na Trezor também, certo? E basicamente a gente tá falando aqui um pouquinho sobre como funciona a NFT, e aqui tem a coleção, tá? Então tem, por exemplo, o Well Dressed, o Like a Boss, o Hotel Moments, Spa Moments, Love Moments, Dead Rich, certo? E aqui uma coisa muito legal. Eu vou mostrar pra vocês, cara. Basicamente, eles fizeram um metaverso, uma galeria aí. Onde você, cara, com óculos de realidade virtual, você pode estar tá entrando dentro da galeria e tá conferindo as NFTs, né? Basicamente, está aqui, né? A gente não está com óculos de realidade virtual, mas a gente pode estar tá dando uma olhada. Olha só que bacana, cara. Isso aqui é o futuro, meu parceiro. Vocês têm noção de quanto isso agrega valor ao NFT? Olha só que bacana, a gente. A gente pode estar andando aqui, ver o Well Dressed. Olha só, o Like a Boss aqui. Tem o Hotel Moments. O love Moments. Spa Moments é um Dead reach, cara, isso é muito top é um metaverso aqui, então acredito que isso é só o início, tá? Imagina todo o ecossistema deles depois com o jogo cara, vai ser muito grande esse projeto ainda, tende muito a crescer ainda, galera e basicamente, gente, esse foi o vídeo de hoje tá bom? Então pra finalizar, eu tenho que deixar bem claro que esse vídeo não é uma dica de investimento, é um conteúdo pra vocês, tá bom? Mas cara, é um projeto que eu tô acreditando muito, achei muito da hora, tá ligado? Tem jogo NFT tem galeria de arte NFT, tem staking tem recompensas em Baby Coin, então é muita coisa bacana, no meu ver, tá bom? E eu acredito que tá num bom ponto de compra, mas é tudo a sua análise, então faça a sua análise e você vê o que você acha, certo? De qualquer maneira eu vou ficando por aqui, comenta a sua opinião, se inscreva se você for novo e até o próximo vídeo.